E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. A chuva engrossa nesta quarta-feira, na quinta, hein? a gente já dizia na segunda, semana de muita instabilidade, muita chuva. E entre quarta e quinta-feira, os maiores volumes de chuva para o estado de São Paulo. Principalmente para o litoral. Muda, inclusive, a característica. Agora é chuva e trovoada temporais que podem acontecer com volumes significativos. Portanto, recomendação de atenção e cuidado para alagamentos até possibilidade de deslizamentos, tomara que não aconteçam. Mas muita chuva entre hoje e amanhã para todo o estado de São Paulo, mais para o litoral, capital e grande São Paulo, Vale do Paraíba, Sul de Minas Gerais. Tempo instável, dia para guarda-chuvas e clima abafado, hein? Vai dar um refresco já anunciado para amanhã, mas hoje ainda temperaturas acima dos 30 graus e olha um suadoro danado. Um abraço a todos! O aumento